Ai, ai. E aí, tudo certo? Tudo bem, tranquilo Já começa rindo? Eu tô rindo porque agora que eu vi o título da conversa É, o menino tava pensando nisso hoje à tarde, já tava fazendo os downloads, né? Ué, tá bem útil então, estamos todos alinhados com as mesmas indagações É Ele não falou nada porque eu não queria se estender, né? <risos> Você já tava falando pra caramba, eu falei fica quieto, fica quieto Não responde, não responde deixa ela, Não joga a bolinha É, deixa ela, deixa ela se acalmar, ela se acalmar. Aí, veio, aí veio as suas entidades aí também falou assim, ó, oh, gravação Tem que, é, calma, né? Tem que ir com calma, né? É, vamos, vamos, todo mundo brincando junto <risos> E como foi seu dia? Meu dia foi muito bom. Que bom. Para que você tenha dias cada vez melhores. Opa, faço o seu desejo o meu desejo também. Bom, vamos para a prática. O seu trouxa. Você trouxa. <risos> e quer ajudar o amiguinho? Vamos aprender algumas coisas. Vem aqui comigo. Tá Vem aqui. Senta aqui. Vou, senta aqui. Conta, conta para nós. É, você. não estou falando de você específico. Para você, para todo mundo. Viu? Não, não, mas eu me junto a, a esse todo mundo porque eu gostaria que, de poder ajudar as, as pessoas que um, descrevem problemas e sofrimento e, e, e tudo. O que é real tem três etapas. Né? o que é real tem três etapas primeira etapa a etapa factual e a segunda etapa a praxis primeira etapa a construção e percepção dos fatos a segunda etapa a praxis a, a, a uma união dialética, sintática, que coloca a teoria e a prática. Ou seja, todo mundo que vem contar uma história, está teorizando ali a partir dos seus filtros. Então é a teoria da pessoa sobre aquilo ali. E não há problema. Porque, inevitavelmente, partes do que é falado é imaginação. Ah, mas eu sou fidedigno. Tudo bem, seja fiel à sua imaginação também. Porque o seu sistema nervoso, sua estrutura psíquica, preenche lacunas através de imaginação. Ok. Então, temos o primeiro, o fato. O segundo, a praxis. E o terceiro, os agentes. Então, o que é real em um sistema social, sempre funciona respeitando esses três pontos. 99,9% dos trouxas Né? Os 25% dos 10%, das 15, dos 15%, dos 9% dos otários. Eu me divirto. Fica preso na praxe. Porque as pessoas são boas. Hein, Tchuliano? As pessoas são gente boa. A maioria, a maioria das pessoas são do bem, da hora. São legais. Essencialmente, todas as pessoas essencialmente são boas. Algumas pessoas são machucadas As outras pessoas meio que se acostumaram com o que não é ético Mas não significa que elas não são boas É que elas têm uma disfunção do que é bom Uma disfunção ética Partindo desse pressuposto a, O fato, né? a, a, construção, a construção factual ela, ela sempre é, as pessoas quando não estão mentindo Descaradamente, né, Triano? É não que você faça isso, né? Pareceu parecer o meu. Não, você é bem verdadeiro. É... Não, se eu não me permito mentir, é uma, é, uma, não, uma, mas, é? Um... é uma teoria alternativa dos fatos. É, mas é, o momento de, de por exemplo, o <risos> momento de liberdade criativa não é um momento que, que é, exige seriedade. É, exato, exatamente. Não, não, como é que eu vou dizer? Não é? É, é. é nas coisinhas onde é verdade, criativo. Tem um senso de lógica ali, é. principalmente no âmbito de conversa aberta e tal. Você vai contar, você quer dar um sentido na história, você quer dar um sentido no que você está falando. Aí você lembra de um evento. Como eu disse, de todo jeito você vai inventar uma parte, porque você nunca lembra tudo. Então você inventa um pouco mais para combinar. Não é? <risos> Eu também faço isso Você dá uma combinada ali Mas o sentido, é você traz um exemplo Eu entendo você Mas, voltando Todas as pessoas ficam presas na praxis. Por quê? Porque é, São vários níveis Mas eu vou expor dois Primeiro, o sistema não tem uma mediação Construtiva E não tem uma perspectiva construtivista Das relações a, a, a os o desenvolvimento das habilidades ou a percepção das habilidades a construção das habilidades a estruturação dessas das habilidades psíquicas não são levadas em consideração então a, o que é inteligível o que é inteligente é usar essas habilidades interligar as agências e representar os fatos e os afetos através de uma narrativa porém o ser não sabe nem que tem as habilidades não sabe nem para que serve e ele tenta expor uma praxis com seus desejos ele quer que o outro ser melhore seja feliz ele quer tudo de bom para o outro ser ele quer pro outro o outro que quer para si mesmo mas ele não sabe nem falar e às vezes vem mascarado a intenção de ajuda vem mascarada por uma fofoca a expressão de ajuda vem mascarada com uma crítica a a expressão de ajuda vem mascarada com uma um, sei lá uma narrativa criativa <risos> <risos> então não há uma uh, não há problema em haver plurar nas interações. Não há problema em trazer diversidade nas interpretações. Mas o problema está na no que, no quanto é prático, no quanto é real. Seguindo esses três pontos, nós voltamos para realidade. E como realmente ajuda. Se alguém vem pedir ajuda, se você quer ajudar, tem isso também, né? Você é querer ajudar, por favor. É isso, até que aí vem a etapa dos agentes, certo? Tem é... que. Tem que. Convém realmente ali ser um desejo autêntico de ajudar a pessoa, para De não todas virar... as partes. Verdade. É. Então, há uma, um desejo ali de ajuda. Ok. Então, o que é real para aquela mente que está na sua frente? Então, a pessoa está narrando, e você vai questionando, e a pessoa está narrando. E o que é real ali? O que é real para você? O que é real para a pessoa? O que é a realidade? Qual é o problema? Qual é o foco no problema? E aí entra uma coisa meio inusitada, Tchuliana. Oi, foi, foi uma ênfase Foi foda, um, trovão. um trovão Não foi um trovão outro foi... oh, trovão, você viu? 15 minutos de trovão Porra. Oi, O que é real né, também, ali na frente. Aqui na minha dimensão Pareceu só alguns segundos mas... É, mas né você não viu? Foi, agora vem moto Nem para nem nem Deus fazer a praxis Entre o raio, moto E trovão Pois é, o negrito de Deus. É para poder prestar atenção nessa parte. <risos> é o negrito de Deus. De Deus. O, a, o, o Deus, de Deus ia fazer a praxis entre o raio, a moto e o trovão. Aí você vira e fala, é o negrito de Deus. Eu juntei como agente interpretativo aqui. Tá muito bom. Então, quando você foca no real e no propósito, você consegue atribuir lógica. E a tua lógica. Então o real ele é totalmente maleável. E aí você entende o que o outro quer e principalmente entende o que você quer. Então ajudar o outro é um pleno exercício do egoísmo. Quando o outro traz os dados e você interpreta esses dados, você olha os fatos, olha a praxis e olha os agentes você olha a pessoa tá sendo você literalmente julga né? e aí nesse julgamento você vai ter um cenário da situação e você vai falar quero me sujar de bosta ah oh, não desculpe quero me envolver nisso <risos> é o que eu, às vezes eu penso alto quero me envolver com isso quero me envolver com essa narrativa quero fazer parte disso então, essa é a grande pergunta e se eu quero, eu estou correspondendo a meus, meu egoísmo, a crenças como bem-estar para todos, é, direito de todos viver bem, ah, eu desejo que todo mundo que me procure saia satisfeito, essas coisas. Eu desejo que tudo funcione bem para todo mundo. Ah, todas essas crenças, todas. Você é egoísta, você pode corresponder a essas crianças. Uma delas não é associativa. Você pegou o teste? Você pegou o teste? Tava dormindo, né? Não, eu tava aqui pensando, o céu, eu Tava pensando no caminho das pedras. Olha, primeiro quero ajudar. Se eu ajudar, vou estar ajudando dentro do meu egoísmo. Quer dizer, vai estar dentro dos padrões né, do orp, bem-estar para todos. Uh, o suficiente para todos, então eu não posso abandonar, digamos assim, o, os meus próprios direitos para isso ajudar o outro. Isso. E não dá para controlar a satisfação ou não do outro. Então, eu disse propositalmente, ah, eu quero que todo mundo que me procure saia satisfeito. Isso aí foi, uma, foi um tipo um viruzinho que eu soltei. Uhum. E a maioria das pessoas tem isso. Ah, mas o ser tem liberdade de querer isso. Tem, mas não tem liberdade de saber se o outro vai sair satisfeito ou não. Mas ele pode dizer: eu gostaria, certo? Porque desejar a satisfação de todos, inclusive a minha, não é parte. Parte, sem problema nenhum. Mas eu desejo que todos que me procurem saiam satisfeitos. Isso é meio que, né? Mas eu acho que é parte, é a implementação global do eu desejo. Que todo mundo sempre esteja satisfeito. Também. Eu desejo estar satisfeito o tempo todo, e que e eu desejo isso para todos também. Justo, essa sua colocação ficou bem feita. Mas eu desejo que todo mundo que me procure saia satisfeito. Mas não tem um direito humano à satisfação? Tem, mas e se o outro não quer sair satisfeito? E se o outro tem um desejo para com você que é dissociativo e você o nega? Ele vai sair insatisfeito. Aí, o ser que deseja que o outro saia satisfeito fica se desdobrando. Ah, entendi. Tá certo. Eu desejo, intenciono, mas eu não tenho total controle sobre não isso, tenho. porque senão seria uma tentativa de manipulação daquele ser que desrespeita o, o, o direito dele aos, aos desejos dele, certo? Sim. A parte mais complexa, por isso que eu fiz esse joguinho de palavras para gerar uma dinâmica entre nós, porque você estava quietinha uh... Eu tava O mais... das pedras Sim A parte mais complexa é o que é real É se manter no que é real, se manter nos desejos próprios, é se manter em serenidade E não é de quem, vai, quem precisa de ajuda, é quem vai ajudar Ser Como que... assim essa parte? De... Não é quem precisa de ajuda, é quem vai ajudar. Quem vai ajudar para se manter tranquilo, sereno, saciado e bem. Para exercer seu egoísmo e se desejar ajudar, ajudar. Usando essas três etapas. Usando a construção dos fatos, a praxis e a agência. E com isso dá para construir uma narrativa Com o maior nível possível de fidelidade aos eventos E construir um planejamento, uma estratégia Diante daquela situação E o ser que precisa de ajuda, pediu ajuda Porque senão A pessoa vem, vem, isso acontece muito A pessoa vem pedir ajuda Aí o outro tá bem Aí, quando ele vai ajudar, ele, ele não fica bem. Aí é dois que vão precisar de ajuda. Porque eu me desequilibro para ajudar o coleguinha. Não há uma construção um, disciplinada. Onde a disciplina é para honrar com o, os axiomas de direito pleno e... Tudo em tranquilidade, saciedade. Entendi. Então, Porque... também não é mudar se não dá para fazer isso de forma saudável. Estável, sim, de então, sim. Você se desestabiliza. E aí se, se, se tem dois elementos instáveis ao invés de um só. E, e enquanto a gente não vai ajudar o outro, liga para outra pessoa e fica, fica contando, criticando, narrando. E, então, será mesmo que você está ajudando o outro? Será mesmo se não é só um problema se replicando? É, pode ser que, como um nódulo, numa. Grande rede neural, você só esteja passando aquele sinal para frente É, replicando Ah, eu tenho um problema Eu pedi pro ser A me ajudar Aí ah, o ser A me ajudou Mas o meu problema gerou um problema no ser A Aí ah, o ser A procura o ser B E o ser B o ser... o ser A Gerou um problema pro ser B Porque o ser B não consegue lidar Com a ajuda que ele faz ao outro De fato ele ajuda mas ele ajudar, para ele é um problema, porque ele não sabe lidar com as suas habilidades, a sua estrutura, a sua forma de pensar. Aí a gente vira um, um infinito, né? um paradoxo de problemas. E isso vai crescendo, porque cada vez as pessoas vão lidando com as situações, vão encarando seus próprios fantasmas, seus demônios vão lidando com eles, se adaptando costumando a viver com eles e a gente não tem o mais importante para esse momento que é uma dinâmica de bem-estar para contraste não é uma dinâmica da replicação da falta de estrutura para uh, o exercício do movimento e da descontinuação da zona de conforto aí a gente fecha com a frasezinha de efeito ajudar o outro Nunca te tira da zona de conforto Ajudar o outro é sempre confortável Porque você está sempre respeitando o seu egoísmo E aí ficamos nisso, Tiogana É uma dica de final de semana Dica da sexta Tá certo Tá bom, tranca. Mas então, como agindo dentro da biopsicoética, se ajudar vai te tirar da, da zona de conforto... O Você não tá consigo? sendo ético. Tá. Você tá sendo biopsicopata. O que isso quer dizer? O que é um biopsicopata? <risos> é a construção do eu, ser e estar no mundo. Só que ao invés de ser o estado de ética, é um estado de não ética, né? Um estado de apatia né? ao direito humano. Entende? Há um contexto de vivência, aprendizado, uma, pra, uma praxis. Então eu tenho a biopsicoética, que é o processo de construção do eu, ser e mundo em busca de um módulo de operação para a vivência e a experiência social se há uma uma doença né psíquica você você não tá replicando coisas boas não tá sendo um exemplo não tá aprendendo pelo exemplo você tá replicando algo ruim porque você vai eu vou te ajudar mas eu fico mal Entendi. Então, aquela parte da praxis de, do nodozinho ali naquela grande rede neural, tem uma certa capacidade de processamento local para ele poder avaliar o que está chegando e falar assim, ah, não, vou replicar isso. Isso. Senão eu estou só passando esse... É, eu não estou resolvendo esse problema, estou, na verdade, estou... Talvez não amplificando, mas apenas reproduzindo. É. É isso mesmo. Entendi, tranca. Mas isso. Mas. Isso requer uma. capacidade de autorreflexão. Ah, sim. Se a pessoa tá aqui ouvindo, ela já tem. já quer estudar. já quer. se perceber. perceber as coisas do mundo. as coisas bonitas da filosofia. Tá bom. E aí. Um, para que essa autorreflexão seja feita de forma competente com aprendizado e estrutura tem os elementares certo e, os, e, e a coroa da pessoa como, como, como instrutores professores a pessoa não estamos sozinhos nessa nesse estado reflexivo é também mas está tudo bem não vai não vai doer não, não é questão de doer, mas é, o que eu noto é que, às vezes, quando eu, eu tiro a pessoa... Vem... A ideia que me vem é que... É, sei lá, é tipo, falar... Ah, então fica aí sozinha aí, pensa aí nessas coisas e Não sei, me parece abandono, sem ter estrutura, me parece abandono. Não, mas pode perguntar pro Tranquinha. Às vezes a pessoa não consegue nem conceber os elementares. Pode vir me procurar Tá certo Aí a pessoa vai se culpar porque né, Me mandaram ver os elementares, mas eu não consigo É, foi essa interpretação que me tipo, veio, foi tipo assim Às vezes o melhor que eu, aquele nódulozinho na rede neural tá conseguindo fazer É, é, é descrever aquele problema para uma outra pessoa, entende? É, mas. É isso, né? Tô aqui. A gente já vem falando, já que tá disponível, que ajuda. Vou continuar mantendo o. Vai <risos> o... manter o mantra. É o mantra, manter o é, mantra. Tem é atendimento. Tá bom. Assim hum. eu não me sinto é, tão. Só para o tão... seu agrado. Só para manter eu o seu agrado. Mesmo, confortável. Tipo, poxa, às vezes o você... ser. Aquele nodozinho da rede neural tá fazendo o melhor que ele pode dentro dele. Eu achei dele. que já era explícito, mas tudo bem, não tem problema. Não, é, mas a gente repete. Tudo bem. <risos> tá bom. Tá, então tudo tá relaxadinha? se acalmou? É, me acalmei, me deu sensação... Ai, tipo, escola de má qualidade, onde o menino tá ali com dificuldade mas não tem tutor não tem ai é fica fica tipo assim ah é problema seu você está com dificuldade é mas é isso meu desculpe ah, é. É, é, é só... <risos> Não é, é não, mesmo. tá precisando, pode, é, pode vir. Não é não. Mas eu ia perder é. a piada? Eu ia perder é. a piada. Um é. é problema da estrutura ali que se, que, se, que se propôs a fazer um trabalho educacional. Sim, sim. Nós estamos ensinando direitinho. Mas é o que é engraçado é. <risos> tá certo? Tá certo. Então é isso. Paz para você. Até. Gratidão, Draco.